Olá, eu hoje vou-vos ensinar a minha forma de analisar as minhas estatísticas no Instagram e eu mostrei-vos um bocadinho nos Instagram Stories como é que eu analisava as minhas estatísticas e vocês ficaram muito interessados, por isso eu hoje vou-vos dar o meu método e vou-vos ensinar como é que vocês podem aplicar isto no vosso Instagram por isso vocês vão precisar de algumas coisas, vocês vão precisar de um computador mas se vocês não tiverem um computador tentem pedir importar de um telemóvel a algum familiar vosso só para haver mais facilidade de introdução de dados Ok, a segunda coisa que vocês vão precisar é o vosso telemóvel. Porquê? Porque vocês vão ver as vossas estatísticas no Instagram e vão depois introduzi-las no vosso computador. No vosso Instagram eu preciso que vocês tenham uma conta profissional ou uma conta de criador para conseguirem ter acesso a todas as estatísticas possíveis e imagináveis que o Instagram nos dá e, de resto, o meu método. E o meu método vocês podem descarregar ali embaixo do vídeo, por isso descarreguem, abrem um o vosso computador vem no vosso telemóvel e vamos fazer juntos as primeiras linhas só para vocês terem noção de como é que isto funciona o que é que é importante muito muito importante colocarem nestes dados vocês abrem uma e isto vai ser o meu método se calhar para alguns de vocês vai ser um bocadinho assustador mas não se preocupem porque depois vai tudo fazer completamente sentido ok então é assim eu dividi isto por trimestres ou seja três meses temos o primeiro segundo terceiro quarto que vai desde janeiro até dezembro e eu acho que assim é mais fácil para vocês verem os dados porque de ver os dados num mês é muito difícil de ver o que é que funcionou o que é que não funcionou mas fazendo uma comparação com os dois meses anteriores é muito mais fácil principalmente porque eu tenho aqui depois no fim os resultados e ele faz uma média, um cálculo de se está melhor, se está pior mas eu já vos vou ensinar a mexer nisto a coisa mais importante neste momento é isto o número de seguidores, o número de seguidores é muito importante porque este campo é muito importante e há um campo deste em todos os meses, porquê? Porque este campo está a ser usado para calcular o engagement rate, que é este aqui verde clarinho que nós temos aqui deste lado. Por isso, vamos começar por aí, eu tenho 1, 200... uh, mil. eu tenho 12.300 seguidores Uh, tenho um bocadinho mais que isso, um 12.350 para aí, mas eu vou deixar assim. E tentem não mudar este número, a não ser que haja uma mudança muito grande para cima e para baixo, tenham perdido 100 seguidores, 200, coisas assim, mudem, porque, porque assim os vossos valores finais vão ser recalculados e assim é mais fácil perceber o que é que está a acontecer. Vamos então ao nosso Instagram e o que nós vamos fazer é ir a cada uma das fotos e ver as nossas estatísticas. Neste caso seria ali a 1 de janeiro é esta foto e vou carregar em View Insights, este texto azul e vou puxar para cima para ter acesso a mais estatísticas eu, eu faço este método para ter uma visão geral de, de como as coisas estão a ocorrer porque o Instagram tem aqui uma função, aqui no menu, em Insights e depois em Posts e SEO, que vocês carregam ele consegue ver, por exemplo, eu gosto de 3 meses, eles conseguem-vos dizer qual, é, qual foi a melhor foto com o Rich e depois vocês podem fazer algumas mudanças. Isto aqui não funciona muito bem, pelo menos sempre que eu tento procurar, ele começa a trocar o Rich com as Impressions, os Impressions com os Follows e os dados começam a ficar muito confusos, por isso eu só consigo ver os primeiros, as primeiras 3 pesquisas que eu faço, mas depois isto aqui parece que fica muito muito estranho e a informação fica toda trocada mas isto aqui só nos diz uma coisa de cada vez e assim no meu método vocês veem tudo de uma vez que é o mais importante por isso como nós tínhamos visto vamos aqui ao dia 1 de janeiro e eu vou-vos ensinar a fazer a primeira linha por isso se vocês fizerem aqui 1 1001, ele passa logo para 2020 por isso já está feito para vocês se vocês por exemplo quiserem 02 de mar, ele sabe que é março, por isso está bem e não se preocupem muito com isso, não sei se vocês já repararam, mas ao adicionarem aqui a data, ele aqui em baixo já adicionou um poço, ou seja, ele sabe que vocês já estão a adicionar o primeiro poço, se nós colocarmos aqui a segunda data, ele calcula que vocês já têm dois poços, por isso tentem preencher só quando vocês quiserem fazer um post. Aqui no Instagram o que eu faço é dizer mais ou menos o que é que aconteceu nesta foto, dar uma espécie de descrição. Se nós formos aqui, eu falo sobre o look de hoje e digo que vou começar um desafio fotográfico, por isso algo como Outfit do dia e desafio. Depois nós vamos então a View Insights e temos aqui várias informações. Nos likes temos 275, nos comentários 40 uh, impressions, temos uh, 1.550, nos saves 6, nos shares 0, no reach 1, 2, 9, 4 e nas visitas temos 28. Nós temos aqui também outra opção que vocês também podem ver que é os follows e neste caso ganhei um follow neste post específico. Ok, temos a informação toda e que vocês já viram este campo do Engagement Rate e Engagement Rate R, que eu já vos vou explicar que é, já fez o cálculo e se nós vamos ver a nossa tabela que eu coloquei aqui do lado, eu tenho 12.300 seguidores, ou seja, já estou aqui na segunda etapa e o meu Engagement Rate é de 2.56 por isso está ligeiramente acima do normal para uma conta como eu se vocês tiverem uma conta de, com menos seguidores, provavelmente tem um engagement rate maior, é completamente normal, mas vocês já estão a ver que o cálculo está a ser bem feito e basta só vocês introduzirem os dados, por isso, fiz Mas eu vou explicar o que é, que é o engagement rate normal e o engagement rate R. Isso é uma coisa que eu, de certa forma, inventei um bocadinho. O engagement rate normal é aquele que qualquer coisa, qualquer pessoa consegue ver, ou seja, um colega vosso, uma agência, consegue ver o vosso engagement rate, este valor aqui, e é por isso que existem muitas tabelas a dizer o normal para quantas com certos números de seguidores, porque é uma coisa fácil de contar. Porquê? Porque conta com os likes, com os comentários e depois o número de seguidores. São três valores que, que muito facilmente vocês conseguem ter acesso, enquanto o Instagram não está a tirar todos os likes uh, visíveis, não é? Mas são três fatores muito fáceis de encontrar. O engagement rate R é um engagement rate melhor calculado. Porquê? Porque eu vou aos likes, vou aos comentários e vou aos saves e uh, em relação ao reach, ou seja, as pessoas exatas que eu alcancei e eu vejo qual é a percentagem que fez alguma coisa ao meu post. Neste post, 25% quase de 1294 fez alguma coisa ao meu bolso, estão a perceber? por isso depois de vocês calcularem estas coisas todas vocês vão ter algo como isto neste momento eu chego a janeiro no dia 27 de janeiro não publiquei mais por isso o que eu costumo fazer aqui é selecionar isto tudo colocar assim dentro de fazer ok acabou o mês se vocês tiverem um bocadinho mais conhecimentos uh, com o Google Sheets podem até colocar uh, esta barra azul para cima, mas como alguns de vocês não têm assim tanto conhecimento com Google Sheets nem com Excel, eu vou-vos mostrar esta forma que é muito simples e vocês não precisam de alterar nada. Como vocês estão a ver aqui, ainda aparecem aqui uns erros, porquê? Porque não há valores e não, não sabe o que é que há de calcular e estes valores aqui embaixo, aqui no azul, também não estão certos, por isso quando vocês chegam ao fim do vosso mês, não há mais nada para fazer, vocês chegam aqui a estas duas Tabelas e iluminam. Ok, agora temos o nosso mês pronto e não sei se já repararam, mas há aqui umas luzinhas, umas coisas a acontecer. O que é que é isto? Eu fiz uma condição em que o valor mais alto ficava com um verde mais forte, o valor menos alto ficaria com um branco, a não ser que, claro, os valores estejam muito bastidos e fica com um verde assim clarinho. E fiz o mesmo para o engagement rate uh, do R, do reach. E vocês estão a ver que, por exemplo, uma foto que eu uh, publiquei sobre um gancho sobre o facto de uh, ter comprado um gancho, nunca tinha comprado ganchos e não tenho jeito para ter ganchos vocês estão a ver que teve um engagement rate bastante alto ou seja, para os meus seguidores, bastante pessoas interagiram no entanto, o meu reach foi parecido com, o meu, com as minhas impressions e para o reach não é assim tão bom, é bom, mas não é assim tão bom, por exemplo, não ficou no top dos melhores posts de janeiro mas em relação aos meus seguidores foi uma ótima foto, principalmente porque tive 394 likes que foi o máximo que tive e vocês estão a ver que este post até se bastante porque tive 7 follows e normalmente tenho um follow por foto Vou-vos ensinar a, co a colocar corzinhas se vocês quiserem destacar outros fatores, por exemplo estes likes, só precisam de selecionar tudo, carregar com o botão direito do rato e ir aqui a Conditional Formatting. Ao carregar aí, vocês vão aqui a Color Scale e vamos escolher a nossa cor, aqui no, onde diz Default Carrego. Vocês podem colocar estes verdes como eu tenho, ou seja, a cor mais alta é um verde escuro e vocês estão a ver que realmente o o meu post de gancho destaca-se muito. O que é que é isto aqui em baixo? Aqui em baixo vai fazer então a contagem dos vossos posts, eu neste em janeiro fiz 20 posts e aqui vai fazer a média, ou seja, tive uma média de 290 likes, 38 comentários, depois a média de todos os campos. Chegamos aqui a um, engagement rate, que é aquele que nós conseguimos contabilizar em relação àquela tabela que eu vos falei e tenho um engagement rate, uma média de 2.66 e se formos aqui a nossa tabela. Estou acima do valor normal, por isso yay para mim. Se vocês fizerem o resto dos meses, vocês vão ter algo assim parecido. Temos janeiro, temos fevereiro e temos março e todos eles estão aqui com as médias, certo? Outra dica que eu vos quero dar e que pus aqui só para vos mostrar é que se vocês colocarem os links do vosso instagram, vocês conseguem clicar e ir diretamente à foto e conseguir ver exatamente que tipo de post é, por isso é uma dica que eu tenho para vocês, para ser um bocadinho mais fácil para fazerem isso, só precisam de ir aqui, por exemplo, a edição este post e o que vamos fazer é carregar neste botão aqui, que é uma âncora, um link carrega-se e vocês vão colocar aqui neste campo o vosso link do post fixe se nós formos para baixo nós vamos ver os resultados do primeiro trimestre. E vocês estão a ver que, embora não tenha sido mal, não foi perfeito o meu mês de março. E eu quero estar sempre a melhorar. Por isso, há aqui coisas que vocês têm que terem em conta. Porque eu sinto que o meu mês de março foi melhor porque consegui melhorar em algumas coisas, principalmente os comentários. Mas depois chega aqui e vejo que os meus comentários, embora estejam melhor que janeiro, não estão melhor que. Fevereiro. o que é estranho porque eu senti que tinha, que tive mais contactos com vocês, que vocês respondiam muito mais as minhas, as minhas conversas, principalmente porque se formos aqui, tem aqui posts de, com, 60, com 60, 70, 72 comentários e coisas muito orgânicas, eu não precisei de fazer muito para ter os vossos comentários, vocês começaram a comentar imenso e alguns até respondiam aos meus comentários e geravam mais. O que é que pode estar a acontecer? Eu quero que vocês tenham atenção que se vocês fizerem sorteios o, as vossas estatísticas vão alterar-se um bocadinho, não vai ser uma estatística muito real, por isso quando isto acontece, e principalmente para eu ter noção do que, das coisas que estão a acontecer, o que eu faço é ir aqui a sorteios, este aqui neste caso não está sublinhado, mas eu gosto de sublinhar, algo assim por exemplo e faço isso em todos. Eu só comecei a fazer sorteios em Fevereiro e Março para vos, uh, para vos dar um presente por aguentarem comigo há imenso, imenso tempo, mas embora eu goste muito de fazer sorteios para vocês falta este. embora eu goste muito de fazer sorteios para vocês eu sinto que claro que mula um bocadinho as minhas estatísticas por isso eu normalmente vou aqui a info e escrevo número de comentários, para não me esquecer, número de comentários e reach, se eu também quiser retirar isso do, do meu fator, uh, dos meus cálculos finais, mas vamos só para, não façam isto, isso é só para vos mostrar, se eu tirar aqui estes comentários absurdos, 500, 400, 900 comentários, que absurdo, e tirar também estes aqui que foram um bocadinho inferiores, se formos aqui, Afinal os meus comentários melhoraram e foram os melhores do, dos três meses, por isso os sorteios são muito bons para vocês presentearem os vossos seguidores, mas nem sempre é bom vocês fazerem sorteios, por isso se algum dia vocês quiserem fazer sorteios aconselho-vos a fazer no blog ou em alguma plataforma diferente, porque no instagram sente-se muito uh, essa diferença, principalmente depois no, no reach, as pessoas que participam nem sempre gostam do vosso conteúdo com seguidores, como os vossos seguidores, por isso começa a aparecer essas pessoas, essas pessoas não gostam, por isso o vosso conteúdo estagna, porque essas pessoas ao não gostar não passa para os vossos seguidores reais. E tenham atenção a isso, que isso é muito importante. E agora vocês podem perguntar, mas isso funciona? Estás a crescer de alguma forma vendo assim as estatísticas? E eu vou-vos dizer que sim. Quero-vos mostrar as últimas quatro fotos. 129. 67 comentários, ou seja, mesmo não tendo muitos likes, tenho muitos comentários, perfeito. Mas depois, 225, 80 comentários. Depois, 285, 43 comentários e depois 290, isto nem foi há 24 horas, 290 e 38 comentários. Por isso sim, eu tenho que vos dizer que eu consigo perceber que ao ter isto assim, desta maneira, eu consigo entender o que é que está a correr bem, o que é que está a correr mal, e nestes últimos posts eu consegui arranjar um método de ter mais comentários, de ter mais interação vossa, mas genuína. Espero que isto tenha-vos ajudado, quer dizer, espero que isto vos ajude. Eu sei que parece muito trabalho, mas acreditem que não é. é muita coisa que eu gostava de falar com vocês sobre isto, sobre como ler as estatísticas, como criar um plano para próximo conteúdo, como gerar mais conteúdo? Este tipo de conteúdo é uma coisa que eu adoro, vocês já devem ter percebido. Adorava-vos ensinar muito mais, mas pronto, eu acho que para este vídeo para não se alongar também muito, eu vou-vos dar o meu método e espero que o usem imenso e que seja incrível para vocês e que consigam crescer muito, porque uma porcentagem gigante de crescimento é analisando o que vocês fizeram e planear o que vem a seguir. É sério, é uma porcentagem gigantesca do vosso sucesso, é isso, resume-se a isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês usem imenso o meu método, que cresçam imenso, e vemos por aí. <risos> que é isso? Não sei o que é isso, mas pronto.